Então na aula passada a gente chegou a desenvolver todas as equações de Fresnel, certo? E no final a gente obteve os coeficientes né, de reflexão e de transmissão, que nos diz basicamente a proporção do campo. Aqui a gente falava só do campo elétrico, mas o campo magnético está sempre associado. né é então, a gente estimou, calculou, né? chegou a uma expressão para todos os coeficientes, tanto na polarização é, campo elétrico transverso, quanto na, na polarização campo magnético transverso. Né? Aqui, é, de novo, né? a nomenclatura é, é carregada né? e às vezes confusa. Né? É, então, é, talvez seja mais simples usar perpendicular e paralelo né sempre se referindo ao campo elétrico né? a gente vai usar a nomenclatura sempre se referindo ao campo elétrico para tentar deixar um pouco menos ambíguo né uh, eu acho que que outra coisa que também é, é um pouco confusa é a questão dos meios né então a gente tem o meio um o meio dois Cada um deles tem um índice de refração diferente, quer dizer, a velocidade da, da onda eletromagnética é diferente no meio. A gente usou incidente, refletido, transmitido, certo? E essas aqui eram as variáveis uh, sem nenhum índice, essas com um índice, essas com dois índices, né? com duas linhas. Nota que, que adiante a gente vai falar quando a, a, de uma situação em que a onda eletromagnética está vindo do meio mais denso ou de maior índice de refração para o meio de menor índice de refração. Né? Então, aqui, esse vai ser o θ, esse vai ser o θ duas linhas, esse vai ser o θ uma linha. Né? Então, às vezes, talvez fosse melhor usar uma uma anotação que tivesse atrelada ao, ao, ao caráter do raio, né? Ou da radiação que está entrando, né? Então, θ incidente, θ refletido, teta transmitido, é, índice de refração do meio em que o raio incide, índice de refração no meio em que o raio reflete, índice de refração no meio em que o raio transmite. Porque daí... É, deixa menos espaço para ambiguidade, né? É, da maneira como foi colocada aqui é, era mais para facilitar, né, mas não sei se, se sempre facilita de qualquer maneira. A gente tem três variáveis repetidas para três meios distintos, né? Ou três situações distintas, então inevitável que a gente vai ter uma notação carregada por causa disso, né? Tem teta, teta, teta e e e, e n n então é, é um pouco inevitável. Né? Então é importante vocês prestarem atenção no contexto para que fique claro a que, a que parte da onda eletromagnética que a gente está se referindo. Né? Bom, a gente gostaria de saber: uh, a gente calculou os coeficientes do campo, mas a gente gostaria de saber a quantidade ou a proporção de energia que é refletida e transmitida. Isso se chama reflectância. e transmitância, tá? Se vocês é, lembram lá, a gente falou rapidamente, mas se lembram da teoria eletromagnética, o vetor de Poynting diz justamente isso, né? É, da direção e, e é, o módulo dele é a quantidade de energia que está sendo transmitida, né? Então Aqui a gente está escrevendo por vácuo de novo, né? Mas é só fazer as correções necessárias para um meio que tem magnetização linear, troca o mi zero por mi, a equação continua valendo. Né? Então, a densidade de fluxo irradiado, dado por exemplo em watts por metro quadrado, é a média do vetor de pointing num período, numa quantidade grande de períodos, né? É só para evitar pegar meio período ou um quarto de período em que não vai fazer sentido, né? Então, nota. É, o E e o B, ou o E e o H são proporcionais, né? Tem um, um um C, né? A proporção entre eles é um C. Então, a gente poderia dizer assim, né? que a média do vetor de point vai ser, vamos reescrever isso aqui da, da seguinte forma, né? Ao invés de mi zero, substituo por isso, tem o E. Eu vou é, desprezar o caráter vetorial aqui, porque esses dois são perpendiculares, né? Então, é, eu poderia escrever de qualquer forma... O módulo desse vezes o módulo desse vezes o seno do ângulo entre eles, né? que é exatamente o que eu vou fazer. O B eu posso sempre escrever assim, né? nesse caso, e daí eu tenho o seno entre eles. E tudo isso está dentro do, do operador de média. Né? Então, bom, os escalares, a média é eles mesmos. Né? O seno, como a gente já viu, a média dele é um meio então a gente acaba que a média do vetor de pointing tá então a intensidade da radiação incidente é em geral proporcional ao campo né a intensidade do campo ao quadrado né e, em geral a gente sempre tem essa essa propriedade né Na, nas ondas né a amplitude ao quadrado é que vai te dar energia, né? Ou algo proporcional à energia. Bom, vamos pensar um pouco, então, é, nesse vou tentar nesse campo, né? Ou uma porção desse campo incidindo numa região, numa certa área, tá? Uh, aqui seria melhor a gente considerar tudo infinitesimais, mas como vai vai cancelar, né? Só é interessante considerar uma área pequena, mas que em que o campo ainda seja uniforme, né? Então eu vou desenhar colorido aqui só para ficar mais fácil de, de identificar. A cor não tem nenhuma conotação aqui, ó, óbvio, né? Então Então, é, não vou ser muito rigoroso aí no, no desenho. É só, assim, eu teria que indicar direito o ângulo, mas eu acho que está claro, né? Se eu traçar um eixo aqui, esse ângulo é teta. Esse é teta linha. Esse é teta duas linhas. Aqui é a parte incidente. A refletida a transmitida essa área aqui né vai ser a, a projeção então a cosseno teta essa aqui vai ser a cosseno teta linha que é igual porque os, os dois ângulos são iguais e essa aqui vai ser a cosseno de teta duas linhas né? então a radiação incide aqui parte é refletida, a parte é transmitida. Eu ainda estou considerando o que se chama de reflexão ou de incidência externa, né, que é incidindo de um de um meio menos denso para um mais denso do de índice de refração de índice de refração menor aqui na parte superior, por índice de refração maior na parte inferior. Então Bom, então, é vamos escrever, vamos tentar escrever o seguinte aqui nesses meios, né? Agora, então, eu vou usar essa, essa notação de incidente é, refletido, refratado, né? Tá? Vamos tentar escrever a parte incidente, né? Então, isso é C... E0 sobre 2, E0 ao quadrado, né? em que, na verdade, se eu tenho esse, essa onda eletromagnética incidindo no, no meio, aqui eu escrevi isso para o vácuo, certo? Se eu tenho no meio, eu vou substituir o C pela velocidade no meio, né? Então, aqui eu teria o V no meio incidente e o E no meio incidente. Né? Da mesma forma, então, eu só escrevi para mostrar de onde vinha. Então, VI, EI, E0I ao quadrado sobre 2. Então, a amplitude... Né? da onda incidente a amplitude, eu estou usando aqui I0, só deixar claro né? o que, que a gente está falando a onda é um, uma harmônica né, e eu estou dizendo que isso é o E0, né? que é a amplitude máxima da onda então no meio incidente, então a quantidade de fluxo irradiado refletido vai ser A quantidade de fluxo transmitido. Então o que a gente define por reflectância né? é a potência refletida com a potência incidente. Nesse caso, a potência refletida. Né? Então, vamos escrever da seguinte forma. Se o i, que é a média do vetor de pointing, me dá o fluxo irradiado por unidade de área, ou a potência por unidade de área, se eu multiplicar por área, vai me dar a energia por tempo. Né? Então, se eu fizer a densidade de fluxo irradiado vezes a área, né? poderia colocar ainda um intervalo de tempo, vai me dar a energia total. Mas, bom, como eu estou definindo como potência, não preciso do tempo. E a incidente... Bom, essa área é igual, esses ângulos são iguais, então... E a gente pode escrever... Então, ainda, como a, a onda refletida e incidente está no mesmo meio com o mesmo ângulo, né, então a velocidade é igual, o, o, as propriedades elétricas do meio são iguais. Né, então, eu acabo que a reflectância, que é o coeficiente de reflexão, ao quadrado. tá? Bom, com a transmitância, então a transmitância, o raciocínio é o mesmo, né? A potência transmitida dividido pela potência incidente. Mas nesse caso não vai ser simplesmente a proporção entre os campos, porque a, a radiação incidente muda, muda de direção. Então o fluxo através de uma determinada área tem que ser corrigido. Né? Então as, as áreas mudam, a velocidade... Olha só, por que, que, por que, que, a, que a radiação incidente depende... Ou, ou energia incidente por unidade de área né? depende da velocidade porque isso aqui está te dizendo quanto que está sendo carregado é, de energia por unidade de tempo. Né? Então se a velocidade da onda quando está passando de um meio para o outro se a velocidade muda vai mudar o fluxo de energia. Então de alguma forma tem que aparecer a velocidade da onda no meio aqui né, né, nesse fator ou índice de refração que é equivalente né? além disso, se muda a direção e eu estava pensando na radiação incidente de uma certa forma, ou em uma certa direção eu preciso também corrigir por essa mudança de direção então devem aparecer os ângulos ou razão entre os ângulos ou algum fator dos ângulos certo? então, não é simplesmente o T ao quadrado tá? Então, aqui vai ser o i transmitido vezes a, cosseno do ângulo, o i incidente vezes a, cosseno do ângulo. Né? A área é igual, né? porque o cosseno é o que diferencia essa área dessa, mas eu estou me referindo à área de incidência na, na interface entre os meios. Né? Então, a área é igual. Então, aqui o t... Vai ser IT cosseno, teta duas linhas, que eu posso escrever como VT, ET, E0T ao quadrado, cosseno, e aqui VI, EI, E0I ao quadrado, vezes cosseno. Né? Agora poderia fazer. Uh, vou fazer algumas manipulações para tentar colocar isso de uma forma mais, uh, mais simples em termos das quantidades que a gente está acostumado a medir. Bom, em primeiro lugar a gente tem considerado que a permeabilidade magnética é a mesma em todos os, os meios. Né? No caso da gente uh, ter uma permeabilidade magnética diferente, a gente teria que carregar desde lá do começo nas equações de Fresnel o Mi junto, né? provavelmente sempre junto com o Epsilon e daí a gente basicamente substituiria o Epsilon pela impedância do meio, né? Tá? Eu não me eu não lembro se é exatamente isso, mas é proporcional a isso, é uma função do produto entre os dois. tá? Mas os meios óticos, em geral, não têm propriedades magnéticas, né? Exceto em casos especiais. Então, a gente está considerando essa simplificação que não é, reduz, digamos assim, a generalidade né, dos nossos resultados. A adaptação é, é relativamente simples, né? O que eu vou fazer aqui, então, é multiplicar em cima e embaixo por μ. Tá? posso chamar de mi t mi então isso aqui né vira c ao quadrado ou 1 sobre c ao quadrado né e eu também posso escrever então vou fazer separado depois a gente volta então né, isso pode ser escrito Como C, um sobre C ao quadrado, né? Nesse caso, ou se eu estou num certo meio, um sobre a velocidade no meio ao quadrado. Né? Então esses fatores que estão aqui. Vai ser 1 sobre VT ao quadrado. Aqui, 1 sobre VI ao quadrado. E daí eu multiplico cada um deles por C para ter o índice de refração. Esse V corta com o quadrado. Eu vou ter C sobre VT. Então, eu tinha... Eu vou mostrar... Mais claramente aqui, né? Vou deixar a expressão aqui, né? Então, eu tinha isso. Certo? Então, isso dá 1 um sobre Vi. Eu multiplico por C. Isso dá o um índice de refração. Como vai aparecer o mesmo C em cima e embaixo, ele se cancela. Então, no final das contas, eu vou acabar tendo o índice de refração no meio, certo? Vezes é zero T ao quadrado, vezes o cosseno. Então, meu T vai ficar. Pois é, aqui de novo tem a mesma confusão na anotação, eu vou corrigir isso, tá? eu vou chamar, ao invés de chamar de teta duas linhas, eu vou chamar de teta t, né? para ficar, então aqui chamo de i, para ficar bem claro, né? o índice de refração no meio onde está sendo transmitido, no meio incidente, o teta transmitido, o teta incidente, os campos, né? então eu também posso escrever. coeficiente de transmissão ao quadrado. Então, bom, a reflectância, como o ângulo de incidência é o mesmo do, do refletido, né, o meio é o mesmo, é simplesmente a proporção entre os campos ao quadrado. Já na transmitância, como a gente tinha antecipado, eu preciso fazer a correção da diferença do ângulo de incidência Porque o fluxo de energia na direção vai mudar né? Então é, Vamos pensar assim né? Se o raio está vindo nessa direção E aqui Se ele fosse muito desviado tá? A densidade de energia Por unidade de área muda Porque a mesma energia que incidiu aqui Agora vai se espalhar por uma área diferente Então eu tenho que corrigir pelo ângulo de incidência, pelo ângulo de transmissão em comparação com o ângulo de incidência. Esses fatores de correção, o que projeta as áreas é o cosseno. Então o que aparece aqui são os dois cossenos. Tá? E o fluxo de energia vai depender da velocidade de, de propagação no meio. Ou seja, daqui a gente escreveu em termos do índice de refração, porque é uma quantidade que a gente está habituado a usar é, mais comumente do que a velocidade no meio. Né? Então, eu acho que, que assim fica relativamente fácil de entender né, os dois coeficientes. Tá? Bom, então. Será que existe conservação de energia nessas equações? Tá. Então, a gente tinha que, que a, a conservação de energia implica que a energia incidente tem que ser igual à energia refletida mais a energia transmitida. Então, aqui eu estou multiplicando o fluxo de energia, é, potência por unidade de área, vezes a área. Potência por unidade de área, vezes a área, e assim por diante. Então, eu poderia multiplicar todo mundo por C, mais ou menos como a gente fez isso antes, né? Então, o que eu tenho aqui é basicamente uma equação assim. O índice de refração vezes o campo ao quadrado vezes o cosseno incidente. Porque que eu tenho isso, lembro da, da, da igualdade que a gente tem, né? Entre o i e o e, e depois o índice de refração. Né? Então, ou... De outra forma que a gente acabou de fazer aqui, né? Ou de maneira análoga. Então, nR, e0R, cosseno de teta r mais nT, e0T, cosseno de teta t. Aqui eu já cortei a área em todos os termos, certo? Bom, o índice de refração refletido é o mesmo que o I. E o θ refletido é o mesmo. Oh, isso aqui seria igual ao cosseno de θI. Então, eu poderia passar esse termo dividindo os outros dois. E o que eu ia ter, então, era o seguinte. Esse passa dividindo, então fica 1 um é igual a NR. Então, esse é igual a esse, esse é igual a esse. O que eu tenho aqui, então, é R ao quadrado, ou R, grande. E o que eu tenho aqui é T. Então, R mais T é igual a 1. Né? Se a reflectância está me dizendo quanto a, energia foi, a, a fração da energia que foi é, refleti, refletida e a transmitância é a fração que foi transmitida uma mais a outra tem que dar 1. Um. certo? Então a, essas equações estão condizentes com isso. Né? Bom, no caso da, de, uma, de uma radiação é, qualquer não polarizada a gente tem, então vou botar assim, caso geral, não polarizado. A gente tem que mais ou menos metade da radiação tem polarização paralela e metade perpendicular. Então nesse caso, o meu, a gente vai ter dois coeficientes a reflectância com relação à polarização perpendicular, que vai ser isso, a reflectância com relação à polarização paralela, que vai ser isso, e da mesma forma a transmitância. e continuam individualmente respeitando a conservação de energia. E, digamos assim, a reflectância e a transmitância globais seriam uma média entre as duas. Então vamos começar a tentar entender essas equações, né? É, em algumas situações é, particulares, né? Uma situação importante, tá? É a incidência normal, ou seja, θi i é igual a zero. Né? Bom, consequentemente, então, começando pelo coeficiente, né? voltando lá às equações né, de Fresnel, a gente tem, vou, vou colocar todos os índices. Esses são identidade Então Certo? E se a gente é, Pensar Agora na polarização paralela Vai ter basicamente Bom, vou escrever A polarização é, perpendicular n cosseno i menos nt cosseno t e embaixo troca o sinal na paralela troca os n de lugar né então e embaixo a mesma coisa só que com soma então basicamente, vai dar que tem uma diferença de sinal, certo? Que, que é devido a uma mudança de fase. Bom, então, um caso muito importante é quando a radiação vem do ar, com de refração basicamente 1. Um, Incide sobre o vidro Que tem vários tipos de vidro Mas a gente Considera assim Como um valor de, de índice de refração Como um, um e meio né? Para uma, uma boa série De, de vidros né? Então O coeficiente N Então um menos 1 menos 1.5 Dividido por 1 um mais 1.5, certo? Que vai dar menos 0.2. E a gente tem que a reflectância, então, é o quadrado 0.04, certo? Esse é um número muito importante, tá? muito recorrente. Significa que quando a radiação está... Tá passando, né, de um meio para o outro, 4% dela vai ser refletida. Certo? Isso é muito, né, porque a maioria dos sistemas óticos é constituído por várias lentes, né, ou várias interfaces, né. Então, cada vez que, que passar de uma interface para outra, né, Aqui também vai ter efeito, mas vamos considerar o que a gente está falando, 4%, depois aqui mais 4% e assim por diante, quer dizer, num sistema simples com algumas lentes, a gente vai ter uma perda de energia significativa. Então, 4% é refletido. Tá? Isso acontece com, com qualquer onda. né? Uh, se eu, claro, os fatores aqui são diferentes, mas o, o fenômeno é o mesmo. Né? Se eu tenho uma, uma corda com uma determinada densidade que está conectada a uma corda de diferente densidade, quando um, um pulso chegar aqui, parte do pulso vai ser refletido né? e parte vai ser transmitido. E quanto maior essa diferença, maior, quanto maior a diferença, maior o fator. Certo, bom a transmitância então e o teu quadrado para teta zero dois N. que é 0,8. Então, a transmitância, né, 0,8 ao quadrado, vezes os fatores de correção aqui, 96% é transmitido, 96 mais 4, 100%. Né? Ou seja, a energia incidente se divide entre uma parte refletida e uma transmitida. Tá? Bom, Vamos pensar agora na, no que acontece é, com, a, com os, os diferentes, as diferentes componentes né, do campo quando incide numa superfície. Né? Então, é... Bom, vou... situação tá e vamos considerar uma situação especial que está incidindo a quarenta e cinco graus refletindo a 45 graus né? e daí a gente de novo usando no meio 1 o índice de refração 1 no meio 2 o índice de refração 1.5 a gente né, usando a lei de Snell obtém que o ângulo de de transmissão vai ser 28.1 graus, certo? Lembrem o que a lei de Snell significa, né? que quando o raio passa de um meio menos denso para mais denso, ele se aproxima da normal, né? então o ângulo vai ser menor. Bom, vamos calcular o coeficiente de, de reflexão perpendicular. E fazendo as contas, isso dá mais ou menos. Tá? 0,303. Certo? Então, a reflectância perpendicular. 0.09. 9%. A mesma coisa com a paralela, né? É uma expressão análoga, só que os n estão trocados. Passa esse n para cá, esse para cá. Eu não vou, eu acabei de escrever, não vou escrever de novo. Vamos fazer, então, vamos guardar esses números. Vamos fazer a mesma coisa com a transmissão perpendicular. Essa aqui eu não tinha escrito antes, vou escrever aqui só para a gente lembrar. Distância né, que vai vai ter a correção vezes ter o quadrado. E a mesma coisa com a paralela. De novo, tem aquela simetria, né? A expressão é quase idêntica, só que os n são trocados de lugar. é paralela que tem essa mesma correção vezes o T paralelo então vamos olhar principalmente para esses números botar em porcentagem né? mas poderia botar em fração bom em primeiro lugar nota que, que continua conservando né nove mais noventa e um cem Aqui 9,9 ponto alguma coisa, mais, bom, o 2, né? Mais 0,8, o 100. Mas o que é interessante é que uma das componentes, embora houve reflexão, uma das componentes é muito mais é, refletida que a outra. Na prática, o que, que aconteceria? Claro, eu escolhi o, o 45, porque fica mais simples a gente fazer as contas, né? Digamos, um ângulo intermediário né? Mas existe um ângulo especial Em que essa componente paralela Da polarização ou do campo Seria anulada né? E só restaria uma componente perpendicular Então a luz que é refletida Se torna polarizada Vou tentar fazer um desenho né? Bom, eu acho que está claro, mas é, é uma ilustração sempre ajuda. Então, o que, que aconteceu? Bom, eu tenho aqui a normal. Né? Digamos que isso é um meio. A radiação incidiu. Refletiu. Transmitiu. Ela vinha aqui, ela incidiu com o campo nos dois sentidos. Perpendicular e paralelo. Lembra que esse sentido se refere ao, ao plano de incidência, que aqui é onde estão essas linhas todas, né? Bom. O que aconteceu? A parte... Então, deixa eu colocar os, os valores né? Uma parte, a parte perpendicular, né 9%. Então, digamos se isso aqui fosse 100, eu não vou desenhar a escala, né? Mas se isso aqui fosse 100, 9% foi refletido. Então, a proporção entre esse vetor e esse deveria ser 9%. Para 100, né? Bom, mas a parte paralela foi muito atenuada. Certo? Já na, na, na transmissão, né? Não, aconte, não foi tão grave, né? A diferença. Então, continua tendo as duas componentes de campo. Mas então, essa radiação aqui refletida. Ficou polarizada. Então, a luz é polarizada por reflexão. Certo? Isso, por exemplo, tem alguns dispositivos é, mais modernos que usam a propriedade da polarização para filtrar essa luz refletida. Né? Por exemplo, assim, tem, tem muitos fotógrafos né? o, que o, colocam um polarizador na frente da câmera porque, daí por exemplo, se eles estão tirando foto de uma janela tá? o reflexo da janela Vou tentar fazer uma figura, né? mas bom, vocês acham uma imagem né? muito mais, mais clara na internet, né? Mas digamos que eu estou tirando a foto de uma janela, certo? E está aparecendo o reflexo da árvore na janela. Se eu coloco um, um filtro polarizador na minha câmera, essa luz que está sendo refletida... Embora meus olhos não consigam notar a polarização, mas agora ela é polarizada. Por causa da... Eu até aqui desenhei errado, né? Ela é polarizada no outro sentido. mas eu, Enfim, eu estou só tentando explicar a ideia. Como ela foi refletida, ela vem principalmente polarizada, uma boa parte polarizada. Ela pode não estar totalmente polarizada por causa do ângulo de incidência. Mas enfim, se eu coloco um polarizador na frente da minha câmera Essa luz refletida Vai ser obstruída e não vai entrar Quer dizer, o reflexo vai sumir E eu vou enxergar o que está lá dentro Certo? Então, é, por exemplo Tem muitos óculos é, De sol né, Que são polarizados porque parte da luz que, que atrapalha a visão em dias muito claros é luz refletida, ou no asfalto ou, por exemplo, se a pessoa está tá dirigindo no painel do carro né? Então essa luz refletida é polarizada Ao invés de tu, de tu escurecer muito os óculos que poderia ter outras desvantagens tu faz ele mediamente escuro mas tu coloca as lentes polarizadas Então essa luz refletida não vai chegar até o olho, né? E, e o óculos se torna muito mais eficiente em, em absorver essa radiação que pode atrapalhar a, a pessoa por diversos motivos, né? Não é só por conforto, a pessoa que está dirigindo ou, ou manejando uma máquina pode ser ofuscada por essa luz e, e se atrapalhar, então. tá? Bom, o ângulo Em que a componente paralela se anula, né? Aqui eu, eu escolhi quarenta e cinco, né? Por, por facilidade, né? Por simplicidade, e essa aqui foi quase a zero, mas há um ângulo em que ela vai exatamente a zero. Esse ângulo é chamado ângulo de Brewster. gráfico das transmitância e, e da reflectância bom então a gente está considerando aquela situação né do raio incidindo do ar uh, no vidro né índice de refração um e meio bom quando eu tenho o ângulo de incidência quer dizer aqui então tá o ângulo de incidência nesse eixo né e aqui o perpendicular e o paralelo em vermelho então na medida que eu vou aumentando o ângulo de incidência vai chegar um ponto em que a parte para a, a reflectância paralela né a, a parte da radiação que sai refletida paralelamente ao ângulo de incidência se anula esse é o ângulo de brusta tá? De maneira geral, olha, quando a incidência é normal, eu tenho 0.04, que a gente calculou há pouco. E na medida que eu vou mudando o ângulo de incidência, vai aumentando a reflectância e diminuindo a transmitância, tá? isso no, nos traz um efeito, não sei se eu vou começar, conseguir Uh, mostrar agora, mas se eu pego por exemplo o acrílico, né, que é transparente, e vejo ele de um ângulo muito baixo, tá? Se eu, se eu olho para o acrílico de um, ou para qualquer outra superfície de um ângulo muito baixo, ele eu vou ter quase reflectância total, ou seja, toda a luz vai incidir no meu olho, né? Quer dizer, eu estou desenhando aqui o olho como se. Se estivesse saindo um raio do meu olho, mas é a situação inversa, né? Eu tenho aqui um passarinho, tá? E a luz que tá... Se a luz que sai do passarinho chega em mim por um ângulo muito baixo de incidência Parece que essa superfície aqui é espelhada, certo? Aqui não... provavelmente não vai dar pra ver, né? Na situação que eu tô mostrando, né? Mas eu acho que vocês conhecem bem o fenômeno, né? É isso com que faz com que, o, o, o, por exemplo, uma fina camada de ar que está numa estrada, quando olhada num ângulo muito baixo, parece que está refletindo uh, a imagem que está adiante, né? Que dá um efeito espelhado ou molhado na estrada ou, ou quando é num deserto de uma miragem ou coisa do tipo, né? e uh, isso, claro, isso não acontece só com a luz, né? por exemplo, uma das maneiras de focalizar raio-x, como que a gente vai fazer uma, uma lente para o raio-x se o raio-x atravessa, atravessa quase qualquer superfície, né? é, ou, ou quase qualquer material, né? vai entrar no material e atravessar sem ser muito afetado. Bom, a gente pode fazer com que ele incida na superfície, com um ângulo muito baixo né então ele quase todo ele vai ser direcionado por um ângulo igual ao ângulo incidente né e daí eu posso concentrar o raio-x num certo ponto né então os os telescópios de raio-x eu vou botar simplificado né eles são várias superfícies metálicas né em que o raio-x incide então como o ângulo é, é eu estou falando baixo porque a gente fala em ângulo raso né? mas na verdade o ângulo é quase 90 porque a gente mede da normal né? mas vocês estão vendo nos desenhos né? Com, como o ângulo de incidência aqui é muito raso a reflectância vai ser quase total e ele todo vem para cá bom, daí eu coloco as superfícies de maneira que eles venham todos para o mesmo ponto né então isso é uma maneira de focalizar o raio X, né? Tá? E aqui eu ponho um detector, né? Por exemplo. Então é uma é, é uma maneira. Isso seria uma lente entre aspas, né? Mas é uma placa metálica, mas seria uma lente para uma radiação de um comprimento de onda muito mais curto, muito mais energético, então, Na medida que o ângulo vai vai se aproximando da superfície uma parte muito pequena vai, ser, vai sendo transmitida, né? Até que quando o ângulo está quase paralelo à superfície, quase nada é transmitido. Né? Então, é, outra coisa é, importante, né, que a gente vai falar a seguir. Isso aqui é chamada de, de reflexão externa, tá? Ou incidência externa. E, e o caso é, inverso, né, o, o simétrico, reflexão interna, ou incidência interna. Que é o caso em que a luz está vindo de um meio mais denso para um menos denso. Né? Então, esse aqui vai ser o I, claro, esse o R, <cười> esse o T. Né? Se vocês lembram, que tem, tem um efeito é, interessante, né? Lembra como a gente interpreta a lei de Snell, na medida que se o, se, o, se o raio vai de um meio menos denso para um mais denso, ele se aproxima da normal. Se ele está indo de um meio mais denso para um menos denso, ele se afasta da normal. Então vai chegar um ponto aqui em que esse raio vai estar tá incidindo de certa forma. Aqui, vou, fa vou fazer um outro I, né? em que o ângulo de transmissão seria 90, ou seja, ele não vai para outra, o outro meio, ele não passa da superfície. E se eu continuo mais ainda, ele fica todo dentro da primeira superfície, que é o, o que a gente chama de reflexão interna total. Né? Quando, eu tô, quando vocês estão dentro da água, né? mergulhando, por exemplo... Né? O peixe olha para essa região aqui da superfície e ele nota ela toda espelhada. Por quê? Porque a radiação que está vindo daqui e chegando até o peixe está sofrendo reflexão interna total. Então, ele está vendo toda essa radiação aqui está chegando nele. Ele está vendo como se houvesse um espelho aqui. Né? Então, esse aqui é, é, é esse caso. Né? Chega um certo ponto... Tá? que a, a parte transmitida cai a zero né não vai mais nada para o outro meio tá e a parte refletida vai é um esse é o ângulo crítico onde acontece reflexão total é interessante vocês notarem que na fibra ótica a radiação tem que entrar na fibra ótica bom a fibra ótica como está dizendo, é um meio óptico, né, muito fino. Não precisa ser fino, mas é feito assim para que, num certo volume, se, se coloquem muitas fibras. Mas o que é interessante é que a luz tem que incidir na fibra óptica de maneira que tenha reflexão interna total. Por quê? Porque daí não vai perder nenhuma energia. E isso garante a eficiência da fibra óptica. Quer dizer, toda a energia que você está colocando aqui, né, a intensidade do campo, o campo elétrico, vai permanecer dentro da fibra óptica. Se eu incidir com a radiação nesse, dessa forma, uma parte vai ser transmitida, uma parte refletida. Mas então eu vou estar tá perdendo energia, como vai ter várias... É, bom, o ângulo aqui não, não foi bem desenhado, né? Esse ângulo tem que ser igual a esse. Como isso vai acontecer várias vezes... Numa distância muito curta eu perdi toda a energia que, que incidiu. Não vou conseguir propagar é, energia por esse, por esse meio, né? Mas se eu faço a incidência de maneira que tem reflexão interna total, toda a energia vai ficar dentro do meio. E isso é o que faz com que a fibra ótica tenha tanta eficiência na transmissão de energia. Bom, então, é, o ângulo de Brewster, né, como a gente calcula o ângulo de Brewster? Se vocês, é, lá na, na, uma das expressões, né, a gente usou a lei de Snell para simplificar a, as expressões para os R's e para o T, né, e uma das expressões, isso foi na aula passada, né, uma das expressões era assim, né, Bom, o ângulo de Brewster, então, é quando isso vai para zero, né? E da mesma forma isso vai para zero. Como que essa, que essa expressão pode ir para zero quando essa tangente no denominador vai para infinito, por exemplo? Né? Então, se θi... Vamos colocar assim. Se θi mais θt vai para π sobre 2, a tangente da soma deles... Vai para infinito, certo? Então, se a gente então a condição para o ângulo de Brewster, né? Se a gente coloca na lei de Snell, né? Isso aqui vai ser π sobre 2 menos teta i que vai dar cosseno de teta i Então, a gente vai ter cosseno de teta i nesse lado, seno de teta i desse lado, a gente acaba. Bom, isso é o ângulo de, de Brewster, né? Então, ao invés do i, vou botar só um b aqui para ficar claro, tá? Então, a tangente do ângulo de Brewster... e é a razão entre os índices de refração dos dois meses. Certo? Aqui é 9, porque as figuras foram 7 e 8. Então uh, a reflexão interna total várias normais inclinei mais um pouco ela inclina mais um pouco então chega um ponto em que Esse é o ângulo crítico. Então, no ângulo crítico, bom, esse é o crítico, né? só deixei o I para ficar claro que é o ângulo de incidência. Eu vou ter isso é 90, então esse seno uh, é 1 então o seno do ângulo crítico Isso, então, é, nos dá uma outra percepção né, sobre a importância da, das equações de Snell né, e como usar elas para entender o que acontece na, na reflexão, na transmissão da radiação na interface de dois meios. Certo?